Nós estamos aqui numa manhã de domingo na cidade de Eket City, no sul da Nigéria, na qual o caminho possui uma base e um orfanato. E hoje é uma manhã especial. Nós estamos nesta igreja para acompanhar, realizar junto, a consagração, a apresentação, o batismo de uma criança de seis meses. Filho de quem? Filho do nosso motorista, o Emmanuel. O Emanuel está com a gente desde janeiro de 2010 e tem convivido com a gente esses quatro anos. E a convivência foi transformando a experiência do Emanuel em sua fé e nas convicções que carregavam no coração. O Emanuel se pôs livre de todo o medo da superstição cristã que ronda esse lugar. O Emanuel construiu uma família e a sua família é abençoada e não há nenhuma influência externa que possa agredir a paz daquela casa porque eles sabem que o mal que nos contamina sai de nós não procede de espíritos outros que não nos dizem respeito daí o Emanuel sabe que seu filhinho nunca haverá de ser uma criança bruxificada é porque ele sabe disso e experimentou a vivência Desse discipulado Que ele colocou o nome do menino De Leonardo Daí que o Little Leo Tem esse nome E homenagem ao nosso capitão aqui Ao Leonardo Que há quatro anos milita nesse lugar A homenagem foi feita Porque O, Ed o Eman Deseja para seu menino Que ele seja a representação Do que o Leonardo significou para ele é o que Deus quer para mim, é o que Deus quer para você. Não que as pessoas tenham o nosso nome, mas que a vida delas mudem e a história delas tome outro rumo a partir da convivência, vivência, experiência com a sua passagem pela vida deles. Que não teu nome, mas tua história, marque a história de muita gente ao redor. Então a gente se pôs numa cultura... Numa vestimenta, nós e as mulheres, está todo mundo muito engraçado Em relação ao nosso jeito ocidental de ver as coisas Mas estamos fazendo isso com todo carinho Porque é um dia muito representativo Não é nosso lugar, não é as coisas da forma que a gente faz Mas é uma reunião humana que a gente respeita muito Como qualquer reunião de gente Deus abençoe você.